Olá, um ataque de hacker no sistema da Federação Catarinense de Municípios, a FECAM, deixou pelo menos 245 prefeituras de Santa Catarina com os sites fora nesta quarta-feira. Entre as cidades afetadas estão Mafra e Itaiópolis. Segundo a FECAM, o setor de TI da Federação está trabalhando para resolver o problema. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Rio Mafra lançou a campanha CDL Meu Natal Mais Feliz, como forma de valorizar o comércio local. Ao comprar em uma das lojas participantes, o cliente ganhará um número da sorte e, após preencher, cadastro no site, poderá concorrer até R$ 10 mil reais em vale-compras. O sorteio acontece em janeiro. Uma nova portaria publicada pelo governo de Santa Catarina proíbe grandes eventos ao ar livre que provoquem aglomerações de mais de 500 pessoas, onde não seja possível adotar o protocolo evento seguro. A medida pode impactar a programação do Réveillon 2022 em várias cidades.